Лука, ким я тебе? 1593. Албатроп. О, как так? Там 46. Что ж, я Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh oh, você me faz tão bem Do lado dos olhos eu fico zen Coração acelerada mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Oh, você me faz tão bem Do lado dos olhos eu fico zen Coração acelerada mais de cem Mesmo que eu não quero mais ninguém Você me faz também Olha tem mais idade Fique quiser embora, fique à vontade Esperando um pouco de maturidade em você Olha Tenta me levar a sério Esse nosso hoje Já não tem mistério mas que não eu quero É você então, tanto não me provoca, que eu prometo não vou complicar Beijo, a de nuvem solta pelo ar, é assim que eu vou te levar Porque, olha, você me faz tão bem, faz o grande negócio, que o gente Coração acelerada, mas de sei. Juro que eu não quero é mais ninguém. Você me faz também, a fia, eu não tenho mais idade Se quiser ir embora, fique à vontade e esperar um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso plano já não tem mistério O joelhinho o que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Mas a nuvem solta pela lua É assim que eu vou te levar Por quê? Olha, isso me faz tão bem. Pode olhar os olhos e ver o que curvei. Coração um acelerada, mas te sei. Sabe que eu não quero mais ver? Você me faz também. Olha, isso me faz tão bem. Pode olhar os olhos e ver o que curvei. Coração um acelerada, mas te sei. Sabe que eu não quero mais ver? Você me faz também. <risos> então eu gosto do e eu vou ter um novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou conseguir se você dar um, tipo um tipo like. É, é compartilhe. E o mais um importante, se inscreva. Meu nome não é Fernanda. Meu nome é Júlia segurar. Só que eu fiz o que. Esse... E que não